Por <risos> beleza, beleza, o cabeleireiro do Mick Gordon, <risos> beleza, beleza, beleza, beleza, então. Nossa. Nossa, tá bom. Podia ter terminado quando tava em alta, né? Foda, foda, foda. Acontece, acontece. E sabe o que a gente tem agora, caralho? Acabou de baixar nesse exato segundo Dark Pictures Anthology, the Devil Enemy. Vambora. Vamos lhe jogão de terror pela madrugada. Vou. Mano, cadê minha pizza, velho? Eu pedi. Tá marcando que ela, que ela vai chegar a cinco minutos atrás. Tá.